Olá meu amigo, olá minha amiga você que nesse momento está buscando saber como desengripar os zíperes, está vendo isso aqui? isso daqui é o alzinabre em alguns lugares o pessoal chama de zinabre que é uma oxidação desse metal aqui, provavelmente zamaque, um metal do, do tipo, veja que Nessa mochila tá acontecendo, nessa, nessa bolsinha aqui também aconteceu, e aí você me diz, como eu vou desengripar esse zíper? Eu te respondo, tudo que você precisa está aqui, fica quieto, ah, está a, aliás, não, isso aqui é se fosse fazer salada, isso aqui você não precisa, tá? só pra te confundir. Você precisa de vinagre. De preferência, vinagre branco. É, porque o vinagre branco não mancharia. Você precisa de uma escovinha de dente. Pega, da, sei lá, do, do seu amigo, do seu primo. Pega da sua esposa. Isso. Pega do seu marido. Ele distraiu, ele aprontou aquela lá. Você pega... O que você vai fazer é isso daqui, ó. Você vai colocar vinagre em cima do do zíper do cursor do zíper e aí ele vai sair do lugar isso aí vai molhar, vai molhar isso aí faz parte, é por isso que a escolha for, é por vinagre branco se você prestar bem atenção olha, eu vou fazer aqui vou fazer aqui pra você observar que começa a brilhar ó por que? porque a oxidação está saindo e aí é quando você tenta puxar um pouquinho sabendo né esse daqui, esse cursor pode ser aproveitável ele pode porque se ele não tiver muito Oxidado, esse aqui provavelmente eu vou trocar. Vou colocar outro aqui. O que a minha intenção é botar fazer com que o vinagre entre em contato com a cinta, com a fita, com a parte de tecido do, do zíper e o metal. Você consegue observar? Como tá mais brilhante, certo? É porque tá desoxidando. Eu vou continuar aqui, tá aquela acelerada básica, pra ver se o vídeo fica bem pequenininho. Falou? Então o que nós vamos fazer é isso, vamos abrir aqui e colocar um desse. Certo? Gente, então é isso, tá? Feito, trocado, certo? Daqui a pouco eu vou ter que trocar isso daqui também. Isso daqui já não é usinável isso aqui é ferrugem mesmo, ó. Olha é como tá difícil de tirar. Mas isso fica para uma outra vez, tá bom? Se você gostou do vídeo, faça por favor. Dê o seu joinha. Se você não gostou. Negativa, vou fazer o que, né? Se por acaso você tem alguma dúvida, tem o nosso número de WhatsApp, você pode mandar. Se você quiser mandar é, nos comentários também, não pega nada, tá bom? Estamos aqui para tentar ajudar. Um abraço e muito obrigado. Tchau, tchau.